E pessoal, tudo bem? meu nome é Adilson, eu vou fazer um procedimento aqui, uma, uma gambiarra. Eu quero colocar esse filtro de combustível aqui no caminho do filtro de água para poder limpar aqui essa água aqui, porque fica muito turva a água. E eu estava vendo uns vídeos na internet que se colocar o, o filtro de combustível, ele ajuda a limpar e você tira essa sujeira. Eu vou fazer um experimento, eu não vou cortar, eu vou desacoplar aqui, vou acoplar aqui e ligar aqui na mangueira. E fazer o teste se, ah, em uma semana a água fica mais limpa e o filtro limpo suporta esse procedimento. Não faço isso em casa, não faço na, nos carros de outras pessoas Eu estou fazendo aqui porque é o meu carro E eu fico olhando todo né Então, eu vou pra, pular, eu vou cortar o vídeo aqui e quando tiver instalado eu mostro Aqui está o filtro Toda a ferrura que a pessoa pega no carro Passei só 500km com ele Olha como ele ficou eu vi ele porque tava começando a dar problema de vazamento Aí eu tirei ele para poder já deixar normal o no sistema aqui, como tá. Você pode ver aqui ó, como ficou a água Enferrujada Cheia de Cheia de material Tá vendo? Cheio de sólido que tá no sistema de arrefecimento do carro Então aqui é todo o filtro Eita Como ele fica Você vê que não é material do filtro Que enferrujou, tá? Não foi o filtro que enferrujou Mas sim O material que ele recolheu no carro, tá? Porque pode dizer que... Ah, o filtro enferrujou e ficou esse material todo. Não, não o filtro não tá enferrujado. Que tal? Tá, o filtro tá limpo, tá bem sujo, tá sujo. Não tá enferrujado. Ó, tô gravando aqui também. Eu abri aqui o filtro de papel. Ele é papel mesmo, tá? E olhando aqui, ó. Não teve nenhum dano a gente... Danificou nada, não descolou, isso aqui foi que radicou porque tem um pedaço de ferro aqui, mas ele resiste realmente a, a água quente do motor E do meu carro logo que ele já ele é o retorno, né ele já sai do motor para o um filtro para entrar no, no, no radiador, né então ele já ficou bem quente